Oi, gente, tudo bem? Olha só, eu tô aqui em casa fazendo fazendo os meus vídeos, né? Editando, criando roteiro. E aí me veio uma questão assim na cabeça de muitas dúvidas que eu recebo com relação a diversas coisas, né, na hora de empreender. Então, por exemplo, como que eu faço para divulgar é, o meu negócio a partir de casa, como que eu faço para tirar fotografia, como que eu faço, Josi, para falar na rede social sobre o meu negócio. E, e aí eu comecei a pensar com relação a isso. Mas espera aí que tá passando um caminhão. <risos> aí eu comecei a pensar com relação a isso, né? Aí eu fiquei pensando assim, gente, e se tivesse alguém que segurasse na sua mão e te ajudasse de verdade né, a empreender, que sentasse com você e te explicasse tudo o que você precisa né, para de fato você empreender é, direcionado no teu tipo de negócio, ou pelo menos... Num formato que você consiga adaptar para o teu negócio hoje. E aí eu fiquei pensando nisso, né? E se? E se tivesse essa pessoa para te ajudar? Mas, gente, vocês não me acompanham, não? Eu, eu pensei nisso porque eu recebi, porque eu recebo, na verdade, muitas mensagens é, no meu canal do YouTube... De pessoas assim, cheias de dúvidas, pessoas querendo ajuda, é, pessoas fazendo diversas perguntas, né? E a grande maioria dos meus vídeos, de todo o trabalho que eu desenvolvo lá no YouTube, é baseado nessas perguntas. E, e aí me veio né, essa pergunta, e se? Aí como eu já falei agora há pouco, mas gente, vocês não acompanham o meu trabalho? Vocês não acompanham o meu canal? tem muito mas muito conteúdo lá gratuito para vocês poderem organizar o negócio de vocês para vocês é, seguirem é, passo a passo né coisas que vocês podem fazer como por exemplo é, tem vários vídeos lá é como montar um, um salão de beleza esse esse vídeo ele tem o passo a passo do que você precisa fazer. E são, e são sempre vídeos baseados em sites como o do Sebrae, por exemplo. Então, o que, que eu faço? Eu entro no site do Sebrae, eu estudo sobre aquele determinado assunto. A gata tá miando, vocês escutaram? Então, eu entro no site do Sebrae, estudo né, sobre aquele assunto... E faço um resumo bem mastigadinho, bem, bem com uma linguagem bem simples para vocês. Então, tem tudo lá. E, além disso, ainda tem o meu treinamento também de como empreender. Olha, gente, dá, dá uma olhada no meu site para vocês verem. O que, que é esse treinamento? Ele é um treinamento que ele, ele é recheado de vídeos. Eu tenho vídeos... Desde planejamento estratégico, tem vídeos de precificação que ensina você a colocar preço no seu produto. E, e ainda se você trabalha com, com produto que você fabrica, né? Por exemplo, bolo, produtos assim, eu ainda disponibilizo na, dentro desse treinamento uma planilha do Excel que você joga lá os produtos, né, o valor que você pagou nesses produtos, e a, a planilha calcula todo, todo o valor para você, o valor que você tem que vender e o valor que você vai ter de lucro. Não é uma planilha que eu fiz, tá, porque eu entendo bastante de Excel, mas eu não sou especialista em Excel, e, e para você criar uma planilha assim, você tem que estudar muito, né, e e não, não isso isso para mim não vem ao caso assim nossa agora acabou de instalar o meu joelho <risos> e daí isso não vem ao caso mas é é um treinamento que se você entrar lá no site é o site é cursocomoempreender.com.br tem todo todo o cronograma desse curso lá e eu deixei esse curso disponibilizado gratuitamente Uns, acho que uns 20 dias aí, viu, para contribuir aí com com essa com essa quarentena, né, com esse período difícil que a gente tá vivendo. Mas ele ainda tá gratuito. Ele vai ficar gratuito até o dia 13 de abril, tá? Depois do dia 13 de abril, ele volta a ser comercializado, tá bom? E ele tem um valor que é bem baixinho, é um valor assim, que se você for contabilizar, ele custa menos do que um cafezinho por dia, e, é, que você toma quando você tá de varda, hein, né, sem fazer nada, <risos> ou quando você tá dando uma passeadinha, ou quando você dá aquela paradinha no trabalho para ir ali na banca comprar um café, ele é isso, ele custa menos que um cafezinho. E, e eu ainda tô estudando a possibilidade de dar uma melhorada ainda nesse valor aí para vocês, tá? Por quê, gente? Porque esse curso, ele não é um curso de lançamento. Não é aquela, aquele lançamento lá, por exemplo, que você, que você vê aí aos montes, né? Ah, se você não comprar hoje, você vai perder não sei o que, não sei o que. Acho maravilhoso esses lançamentos, mas eu não sei fazer. E eu gosto disso, eu gosto de saber que você sabe que a hora que você puder, a hora que você se programar, esse curso tá ali disponível para você, você pode adquirir a hora que você quiser. Então isso conforta o meu coração, porque eu sei que hoje, por exemplo, pode ser que você não tenha, mas amanhã você consegue comprar. E ele não vai pesar no teu bolso não, isso eu garanto pra você, tá? Porque uh, o conteúdo rico que tem nesse curso é incrível. Só pra vocês terem uma ideia, eu ensino nesse curso até como que você faz pra montar a sua loja virtual ou o teu site institucional. Então, eu dou, eu, eu dou uma aula disso, porque hoje a rede social, ela ela é, é isso, né, necessita de um site, necessita de, um, de uma loja virtual para você poder vender, de fato, o teu produto. Porque isso daqui, né, o Instagram, o, o YouTube, esse vídeo aqui que eu tô gravando pra você, é um vídeo de, de conhecimento. É pra, você, é pra você dar conhecimento, é para você dividir o que você conhece com as pessoas. Porém, o Instagram... Desculpe, porém, um site e uma loja virtual é o último caminho. É, de fato, aonde você vai ganhar dinheiro, né? É aonde você vai vender o seu trabalho. É aonde você vai trazer comida para dentro da sua casa. Por isso que eu acho muito importante. E por isso que tem esse módulo também dentro do meu curso. Sem contar uma infinidade de outras coisas. Então, gente, aproveite, porque ele tá gratuito. E vai ficar gratuito até semana que vem. Passou de semana que vem, não, não, não vai ter mais. Aí você vai ter que entrar como um aluno que adquiriu o curso, tá bom? Então era isso que eu queria bater um papinho aqui com vocês. Vem aqui que eu seguro na tua mão. Eu seguro na tua mão e eu ajudo você a empreender. Eu ajudo você a colocar a sua empresa no lugar. Eu ajudo você a descobrir... O que é que você gosta de fazer? Pelo que você tem paixão? E aí, baseado nisso, a gente vai montar aí o teu negócio. A gente vai, vai juntas. A gente vai organizar o teu negócio. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou começar a gravar também alguns videozinhos rápidos assim, para a gente poder bater esse papinho, né? Eu queria, na verdade, ter aberto uma live. Mas a live, ela, ela fica muito... A conexão, ela, ela trava às vezes, né? Porque eu uso, eu uso Wi-Fi no celular, então a conexão não é tão estável assim. Por isso eu preferi vir aqui, gravar um vídeo pra vocês. Só que aí eu gravei ele... Opa, minha blusa tá abrindo. <risos> Só que aí, gente, eu gravei ele no formato de Instagram, Tá? Então, esses vídeos, que nem são tão rápidos assim, porque eu tô vendo aqui que já tem 10 minutos quase esse vídeo, nem é tão rápido assim, mas esses vídeos assim, mais no teor de bate-papo, né, sem roteiro, sem o cenário, porque aqui eu tô no, no meu quarto, que aliás, essa parede aqui foi eu que fiz, olha que linda. Um dia eu ensino vocês a fazer, eu mostro pra vocês. Se bem que isso aqui, se você olhar na internet, gente, você vai achar um monte de tutorial. Então, assim, a gente vai ter esses dois formatinhos aí de vídeo, tá? E videozinhos assim, é, basicamente no formato de, de live do Instagram, mas eu vou jogar tanto no Instagram quanto no YouTube, tá? Pra vocês, e os vídeos mais técnicos, né? Com aquele cenário que eu já tenho, é, com roteiro... Tá bem organizadinho. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aqui embaixo a sua dúvida e que tipo de negócio que você quer que eu venha aqui falar né com vocês. Vai lá no meu site do curso que é cursocomoempreender.com.br É a minha página de vendas lá, tem todas as informações, tudo mastigadinho, tudo bonitinho do que vai acontecer no curso. Vai lá também me seguir no Instagram, porque a gente tem que fazer aquele Instagram bombar, viu? É arroba Josiane Amorinha Oficial. Gente, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!